que vai contando um pouco é, o que esse corpo tibira anuncia, eu acho que eu posso anunciar aqui também, Chica Maricongo, é, que traz uma memória é, do povo em África, de uma experimentação do corpo e da existência, que hoje em dia se traduz enquanto, ah, é uma travesti? Acho que não dá nem pra chamar de travesti, gente, é uma outra experimentação, isso é uma coisa que eu vou passar também né, é, da, da nomenclatura da transgeneridade. Enfim, seja Chigamani Manicongo, seja Tibira, seja tantos outros que nos atravessaram, é, o que, que eles nos contam? Que a experiência da vida deste corpo, do que pode um corpo, é, vai além do gênero como dado nesse tempo colonial. Então, vamos lá, vou começar contando quem foi Tibira. Não sei se vocês já leram esse, esse, esse, esse, esse, esse livro, mas eu super indico. A... Quem publicou ele foi o selo do burro, que é daqui de São Paulo também, que é um selo bem interessante de publicações dissidentes. De é, vamos lá, Tibira era um, como relata João Ni, né? É, é um corpo que tinha uma prática afetiva, sexual, era um corpo que, nesse mundo do hoje que a gente vive aqui, seria designado enquanto um homem, porque nasceu com um pênis. Contudo, para Tibira, isso não era um ponto, não era uma questão. Tibira estava vivendo a existência do seu corpo, seus desejos, suas tesões, sua, sua completude na sua existência. E passava pela sua completude ali. É, esse, a experimentação do contato com o outro, e aí dado nesse mundo colonial enquanto homem. Então, a gente tra traduz isso enquanto ou uma travesti, é, no sentido né, de não performar uma, uma, uma masculinidade, alguns em algum outro tempo histórico, vamos dizer, de Tibira, enquanto uma, um, um corpo de, de um homem gay. O ponto é que, importando o tempo da história, se demarca que Tibira não anuncia é, um gênero dentro do... Que está aí do que se pode ser traduzido nesse tempo e no tempo colonial, né? Que diz que aquele, aquele corpo que nasce com um pênis é um homem. É isso que o mundo colonial hoje diz e diz da experiência dos corpos. Aquele que nasce com um pênis é um homem, aquele que nasce com uma vagina é uma mulher. Que é o que a gente vai dizer que é o corpo designado homem e o corpo designado mulher a partir da genitália. Isso eu costumo dizer que é uma ficção. Do ocidente, do, do, da, da lógica europeia, assim, é uma gênero, podemos dizer, que é uma grande ficção colonial. E por ser uma ficção, é, a gente pode se, se autorizar ou não a viver essa ficção. né? E aí tem suas consequências. Bom, Tibira é alguém que não faz o jogo dessa ficção colonial. E o que acontece com Tibira é que ela é assassinada no Porto de São Luís, colocada de costas para um canhão e atirada ao mar. É, isso é muito forte, né, porque ali o colonizador tá marcando, né, como é que se lida com os corpos e as experimentações que não se autorizam a traduzir a experiência da sua vida a partir da verdade dele, que seria, a, nesse caso, ser um homem e só se relacionar com aquele corpo designado mulher e gerar filhos e gerar uma família e produzir... É, a, ao rigor da demanda colonial capitalista né, branca deles. Porque ainda tinha isso, né? Tibira era um corpo uh, originário dessa terra, não era um corpo branco. Né? Então, também o que é autorizado a esse corpo? Já marcado naquele tempo, isso foi em 1600, 1700. Sou ruim com data, viu, gente? Mas é isso, no início dessa patifaria... Que é o processo de colonização dessa terra. É, e aí, eu vou trazer Tibira para.